Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no assunto de hoje nós vamos falar sobre retopologia. Mas afinal de contas, né? O que é retopologia? Quando eu preciso utilizar ou quando eu preciso aplicar essa tal retopologia? Essas e outras dúvidas eu vou responder durante essa videoaula. Só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal caso você ainda não seja inscrito, claro. Para isso, basta você clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse artigo nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos falar sobre retopologia em objetos 3D. A primeira observação que eu deixo para vocês aqui é que a retopologia é uma linguagem universal de reconstrução de objetos. Então você pode utilizar tudo o que você vai aprender nessa videoaula em outros softwares de computação gráfica 3D, a exemplo do Blender, do Maya, do Cinema 4D ou qualquer outro software de modelagem. Lembrando também que cada ferramenta pode ter alteração de nome, mas a retopologia ou o processo de retopologia é exatamente o mesmo, tá certo? Vamos lá, eu separei para vocês alguns modelos aqui para a gente poder falar sobre a retopologia. E quando ela deve ser aplicada? Imagine que você precisa de um modelo, você vai lá no site de modelos 3D, baixa o modelo e aí você precisa ajustar esse modelo para que ele fique exatamente como você precisa na sua cena. Então, você pegou uma cadeira, por exemplo. Você precisa aumentar os pés da, da, da cadeira ou distanciar um pouquinho mais. Dependendo da malha que esse objeto tem, você não vai conseguir fazer isso porque a malha pode vir com alguns bugs, alguns problemas de distribuição. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, vamos vir aqui dentro do 3ds Max, vou maximizar a viewport com Alt+W. vamos numa pasta que eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, se vocês quiserem utilizar aqui os mesmos modelos, e vamos carregar esse primeiro modelo aqui, que é um Box. Então, importei o modelo do Box, vou deixar aqui no nosso grid, e observem que visualmente nós não temos nenhum problema com esse box. Agora, digamos que você queira fazer aqui um buraco nesse box, para poder fazer aqui um, uma cavidade, sei lá, o que você precisa fazer, mas você precisa fazer alguma edição sobre esse box. Se eu apertar o botão F4, eu vou perceber que a malha desse box é complexa, então não consigo fazer a edição para criar um buraco aqui nessa superfície. Se eu tivesse com esse box descomplicado com uma malha mais quad, eu conseguiria fazer esse buraco com muita facilidade, tá? Só para exemplificar para vocês aqui, vou criar um box aqui do lado do tipo cube. Criamos esse box aqui do lado, vou adicionar cinco segmentos em cada lado, convertemos esse box como editable poly. E agora, se eu quiser fazer um buraco aqui exatamente do lado, eu posso conectar esses pontinhos de vértex aqui, depois fazer um chanfro. Então vamos fazer um chanfro aqui, inclusive com zero divisões aqui, os segmentos. Né? Clicamos em OK e depois simplesmente extrudamos essa superfície para dentro. Então já fiz um buraco. Nesse outro objeto aqui, eu não conseguiria fazer esse buraco, por causa que a malha é mais complicada, é uma malha que não tem uma distribuição uniforme e não é 100% quad. Para o próximo exemplo, vamos carregar aqui mais um objeto rapidinho, e nesse segundo objeto nós temos uma pirâmide. Nessa pirâmide temos a mesma aplicação. Observem que se eu quisesse fazer alguma edição nessa pirâmide, por exemplo, ligar aqui alguma parte, fazer aqui uma, uma espécie de uma extrusão, eu não conseguiria, porque a malha está totalmente complicada. Existem algumas ferramentas que fazem a retopologia para a gente, só que essas ferramentas não são 100% eficazes, porque a retopologia vai depender de acordo com a aplicação. Então, por exemplo, no caso do box, eu queria fazer um buraco, eu precisaria dessa retopologia. No caso da pirâmide, se eu quisesse fazer aqui uma extrusão de uma barra quadrada aqui, eu precisaria de criar ou recriar uma topologia que tivesse esse formato aqui, para que eu pudesse extrair aqui um objeto quadrado. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos. Através das ferramentas automáticas, o próprio 3ds Max, nas versões mais atuais, já tem uma retopologia automática e temos também um modificador que está na, presente nas versões anteriores, chamado de Optimize. Então, o Optimize ele vai limpar a malha ao máximo possível, porém, ainda assim, não vai me agradar muito da forma que eu gostaria. Não consigo fazer essa retopologia exatamente como eu gostaria. No terceiro exemplo, e nesse caso uma aplicação um pouquinho mais difícil, vamos carregar aqui agora o próximo modelo. né? Então vamos carregar esse objeto aqui, que seria mais ou menos a cabeça de um personagem. E digamos que nesse caso eu baixei esse personagem de um site qualquer, e eu preciso fazer aqui... Os olhos do personagem, então digamos que eu fosse fazer aqui nesse personagem um olhinho aqui, né, bem do lado, e fazer um, um nariz, uma boquinha, sei lá, digamos que eu fosse fazer a modelagem desse personagem. Eu não conseguiria fazer isso por causa da malha. Então observando a malha aqui, nós temos aquele problema que nós acabamos de ver ali no nosso cubo e também na pirâmide. Pensando nisso, eu teria que refazer esse modelo, que seria a forma mais rápida e prática, eu teria que refazer essa topologia para que eu pudesse fazer ali a parte da modelagem do narizinho, dos olhinhos, da boca e assim por diante. Para a gente poder refazer isso aqui, nós vamos utilizar uma ferramenta aqui do nosso painel, Graphite Modeling, chamada Freeform. Só que antes de ativar o Freeform, eu tenho que converter esse modelo como Editable Poly ou adicionar um modificador a ele chamado Edit Poly. Então vamos vir aqui em Edit Poly e observem que já apareceu aqui os menus para a gente. Vamos maximizar essa aba para ter acesso aqui a todas as ferramentas. O próximo passo agora que eu gosto de fazer quando eu vou fazer retopologia é centralizar o nosso modelo. Então vou deixar aqui o eixo X, Z com os valores de zero, então o nosso modelo está perfeitamente centralizado. E agora, para a gente poder criar a retopologia desse modelo, a primeira coisa que eu preciso é de um novo objeto. Eu posso criar aqui através do PolyDraw um objeto qualquer, ou posso utilizar um objeto aqui na nossa cena. Criando aqui através do PolyDraw, vamos vir aqui, criar um novo objeto. O 3ds Max vai criar esse novo objeto com o nome de Box002. Vamos chamar aqui de nu ou NULO, né? um objeto que não tem superfície, eu não consigo visualizar nada nele, não tem vértice, não tem face, não tem nada, mas eu sei que o objeto está presente aqui dentro do nosso ambiente 3D. Se eu perder a seleção desse objeto, só uma dica rápida aqui, é só vir aqui no nosso Layer Explorer e procurar pelo objeto, ele estará aqui dentro aqui, tá bom? Então esse aqui é o nosso objeto nulo. Posso utilizar esse objeto para construir a malha desse coelhinho aqui, ou posso criar um novo objeto, então vou deletar esse objeto nulo, Vou criar aqui um, pode ser um box, tá? Vou deixar o box aqui do lado. E agora vou posicionar o box aqui no meio da nossa cena. Então vou deixar aqui totalmente centralizado. Deixamos o box aqui na frente. Convertemos esse box como Editable Poly e agora eu vou utilizar esse box para refazer a malha aqui do coelhinho. Botão F4 para ocultar o wireframe. Vamos vir aqui dentro do nosso menu Grid e vamos trocar para Draw on Surface. E vamos capturar a cabeça desse personagem aqui clicando sobre ela. Então vejam que o se apareceu aqui, que é o nome que adicionamos ao personagem. Agora nós temos aqui a opção Offset, que seria a distância da malha que será criada em relação à superfície que nós usamos como esboço, que seria o coelhinho. Aqui dentro de Step Building nós podemos começar já a criar os pontos. Então vou criar aqui o primeiro pontinho, vejam que ele vai criar aqui o primeiro ponto sobre a superfície do coelhinho. Shift J vai tirar essa marcação aqui para não atrapalhar. Vou criar mais um pontinho, mais um pontinho e mais um ponto. Entre esses quatro pontos, pressionando o botão Shift e clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, eu consigo criar uma superfície. Então temos aqui já a nossa primeira superfície, que é uma continuação do nosso box. Se eu vier aqui na superfície, pressionar o botão Alt e clicar sobre esse pontinho, ele vai sumir. Se eu vier aqui no box e clicar sobre esse pontinho, ele também vai sumir. Então, observem que eu estou simplesmente editando uma nova topologia que estou utilizando aqui, no caso, como origem, esse box. tá? Bom, CTRL Z, vamos desfazer aqui os pontinhos. E agora, como eu falei para vocês, eu quero criar, por exemplo, a orelha do coelho, para que eu possa fazer uma animação de uma forma mais fácil e rápida. Então, vamos criar aqui quatro pontinhos aqui na base da orelha. Vamos criar um, dois, 3, 4 pontos, pressionamos o botão SHIFT e arrastamos e temos essa superfície. Aqui abaixo do STEP BUILDING nós também temos a ferramenta EXTENDED, que vai fazer aqui a extensão dessa malha apenas pressionando o botão SHIFT. Se eu pressionar o atalho CTRL, ALT, SHIFT e clique, eu posso modificar a posição dos vértices. Então veja que eu vou ajustar aqui os vértices para que eles acompanhem a superfície da orelha do coelho. Ainda com a ferramenta Extended, se eu pressionar o botão Shift e puxar, eu consigo já criar essa malha. Se eu clicar sobre esse pontinho de vértice e arrastar simplesmente, nós vamos continuar essa malha. Ctrl Shift clique com o botão esquerdo do mouse, vamos movimentar o vértice. Nesse momento você vai ter uma sensação que são muitos atalhos, mas quando você utiliza fica automático. Eu, por exemplo, nem percebo o que, que eu estou fazendo, eu vou construindo a malha aqui, fazendo a retopologia, e quando eu assusto já fiz tudo, está pronto, e eu nem observei muito bem essa questão de atalho, mas no início é um pouquinho chatinho mesmo, é um pouquinho complicado, mas vai com calma, anota os atalhos, tenha uma ideia visual desses atalhos, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Então vamos lá, continuando aqui, mais um atalho, Ctrl Shift e arrastar, nós podemos fazer os dois ao mesmo tempo aqui, ao invés de fazer somente um, né? como nós fizemos anteriormente, posso fazer aqui os dois, ou as duas malhas, mais uma vez aqui, CTRL, SHIFT, ALT e clique com o botão direito do mouse para ajustar a distância aqui da topologia. CTRL, SHIFT, arrastamos mais uma vez. CTRL, SHIFT, ALT, ajustamos os pontinhos de vértex. E observem que eu já fiz aqui a topologia básica da parte interna da orelha do coelho com alguns movimentos, alguns segundos. Né? Continuando aqui, mais uma vez, vamos pressionar o botão SHIFT, puxar aqui para o lado. Vou clicar aqui sobre esse pontinho de Vertex e arrastar, e vejam que a orelha, mais uma vez aí, vai tomando forma. Então esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui agora, é o processo de retopologia de objetos 3D. Como eu falei, vocês podem utilizar esse mesmo processo em outros softwares 3D, pode ter alguma pequena mudança de atalho ou de nome de ferramenta, mas a aplicação é exatamente a mesma, tá? Bom... Fizemos a parte interna aqui da orelha do coelho. Agora eu vou fazer aqui mais uma extrusão, vamos tirar aqui essa parte para fora. Vou continuar fazendo aqui também essa parte externa da orelha aqui do coelho. Existem outros atalhos para essa ferramenta, mas esses aqui são os principais que eu estou te mostrando. Então se você aprender a utilizar esses atalhos, você vai fazer com facilidade aí a sua retopologia no seu modelo. Vamos só concluir aqui a modelagem da orelha do coelho, né? Vamos ajustar aqui sempre com os atalhos. Vou deixar aqui terminando nessa parte mais ou menos aqui, essa parte de cima, ok? E aqui eu vou fazer uma nova topologia saindo dessa área aqui. Inclusive, vou fazer aqui com o Extended mais uma vez. Ajustamos. A topologia fica muito mais simples quando você utiliza esse processo que eu vou pressionar o botão Shift e puxar. Vou criar aqui mais uma vez algumas adds, né? Outra forma de você continuar a topologia é através do Step Build. O Step Build é bem dinâmico também, só que às vezes ele é um pouquinho mais complicado. Nesse caso aqui, vejam que eu não consigo fazer aqui a extração da malha ou a nova malha. né? E através do Extended eu tenho mais facilidade, somente puxando aqui do lado. Aqui continuando, vamos fazer a retopologia da orelha desse coelho. Então vou puxar aqui mais algumas vezes. Vou fechar neste local aqui através do step. Então vejam que aqui já fechou errado, né? nós temos uma deformação. Vou tentar fazer aqui novamente, agora sim funcionou. Na parte de cima da orelha do coelho, vou fazer utilizando a ferramenta extender. Ela gera realmente menos erro, né? então nós temos uma quantidade menor de erros acontecendo. E a partir deste momento é só continuar a modelagem. Então o que eu vou fazer aqui é uma malha que eu consiga, de certa maneira, mapear com mais facilidade, que eu consiga aplicar rigging com mais facilidade, que eu consiga animar com mais facilidade. Né? Vou só continuar aqui para a gente obter um resultado mais interessante, com uma amostra. Né? Eu então, vou fazer aqui a parte de baixo da orelhinha do personagem. Agora... Eu vou fazer aqui os olhos do personagem. Então com a ferramenta Step Building, vou fazer aqui mais ou menos a ligação que seriam os olhos. Então faço aqui a parte de cima. né? Aqui eu posso fazer a saída do narizinho do personagem. Mais ou menos nesse local aqui também. Fazemos aqui os olhos. Então vejam que eu já fiz aqui um olhinho, né, que seria pelo menos a entrada do olho do personagem. Posso fazer a topologia da bochecha do personagem. Né? Então vamos fazer aqui mais ou menos a topologia que seria a bochecha desse personagem. Aqui eu posso continuar fechando. né? Então vamos fazer aqui, abaixo do, do nariz, vou fazer aqui um novo polígono. Fazemos aqui mais uma vez um novo polígono, fechamos essa parte aqui com a topologia, notem que fica muito mais fácil, né? muito mais dinâmico até, trabalhar com esse tipo de retopologia, então temos aqui a face do personagem, e agora é só continuar aqui, então vou continuar aqui fazendo a parte de cima aqui dos olhos, Isso aqui, é claro, pode evoluir muito além. Né? Nós temos aqui agora somente a cabeça do personagem pronta. Eu posso fazer aqui agora uma simetria. Então vamos pegar aqui o modificador Symmetry desse personagem. Vou aplicar a simetria no eixo X com Flip. Temos aqui o rosto. Ajustamos os pontinhos de Vertex para que eles fiquem bem no meio aqui. Então vou pegar esses pontos aqui. Vamos visualizar agora a simetria, o resultado final. E vamos ajustar para que os pontos fechem exatamente aqui no meio do rosto do personagem. Convertemos isso aqui como Editable Poly. Aqui falta também a parte do, do queixo, né? Acabei deixando aqui um pouquinho para trás, mas tudo bem. Posso converter isso aqui agora como Editable Poly. Temos essa superfície e eu posso, como eu acabei de falar, continuar a modelagem aqui dessa dessa malha, dessa nova retopologia do nosso personagem. E lá no final, nós poderíamos, com certa facilidade, fazer aqui a animação da orelha do personagem. Observem que agora eu tenho uma menor quantidade de polígonos para poder trabalhar. Isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, vejam aí que eu consigo dobrar aqui a orelha do personagem. Né? Vamos fazer aqui uma inclinação. Tiramos aqui a seleção dos vértices. E vejam aí que com certa facilidade não é exatamente a aplicação que nós gostaríamos de mostrar aqui, mas como o tempo é curto, né? então é só para vocês entenderem que com a topologia construída de uma forma mais eficiente, você consegue editar o seu personagem, seu modelo 3D com mais facilidade, e é claro, vai ter ganho na hora de fazer o mapeamento desse objeto, na hora de fazer o rigging e os outros processos da computação gráfica 3D. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, se você aprendeu a fazer a retopologia, deixe aqui nos comentários. Diga para gente o que você achou desse processo. Se você não entendeu, tem alguma pergunta também, coloque aqui nos comentários que nós vamos responder o mais breve possível. E no mais, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos!